E aí pessoal, World 0 Zero na área, beleza galera? Seguinte, olha esse jogão aqui que eu comprei, mano O espetacular Homem-Aranha The Amazing Spider-Man Exatamente, guys, o jogo tá na promoção essa semana, tá? Então se você tá vendo esse vídeo recentemente, corre para o link da descrição Vai lá e compra, porque tá 40 centavitos, mano Vou baixar aqui um pouco o volume da música, para não atrapalhar, ele tá em português, tá? Vamos iniciar uma partida aqui, ó, nova partida e bora lá! Lembrando que se você gostar, mano, não se esqueça de avaliar deixando o seu gostei para apoiar o canal. Se você não é inscrito, convite aí para você se inscrever no canal e ativar o sininho e conferir Todos os vídeos em primeira mão, meu. Esse jogo aqui, ele é antiguinho, porém, ele é super da hora, mano. Super da hora. E tem o Spider-Man Amazing... Uh, o Amazing 2, né? Que também é sensacional e tem os gráficos né, mais modernos e tal. Mas esse daqui também é super divertido. Eu tive a oportunidade de jogar o 2 e esse daqui. E agora eu comprei definitivamente o... esse daqui, né? Então vamos lá, ó, já começa aqui a menina tá sendo molestada, vamos buscar, vamos pegar, então, saltou, segurou e já vamos cair aqui, ó, e já vamos chegar batendo, <risos> então aqui a gente aperta o botão de ação, ó, ele faz uma sequência cabulosíssima, ó, e já vamos atacar novamente. Sequência cabulosa. Caramba, ele me bateu ainda. Então, vai pro espaço, safado. Olha o tanto de malaco pra bater na mulher, mano. Em Nova York é assim mesmo? <risos> vamos pegar ela aqui agora, né? Beleza. Coloquei ela na garupa da moto. Tipo, mulher não viu que é o Spider-Man, mano? Você tá... Você tá moscando, mulher. Vamos pular aqui, ó. Pulou, segurou. E... Yeah. Ela não se machuca, não? E aí, soltamos. Tem uns dialogozinhos, tudo em português. Sensacional. Da hora. O bom do jogo tá em inglês, em português. Porque aí você vai é, saber tudo o que tem que fazer, né? Ó, mostra o mapa e tal, legal. Ok, nível 2. Então aqui a gente tem um mapa, vamos ver o tamanho do mapa, ó. A cidadezinha é grande, galera. A cidade, a cidade não é pequena, não. Olha o tamanho, ainda tem outro local ali no mapa. Da hora, hein? Da hora. Então, beleza. Vamos se aventurar aqui, ó. Vamos, vamos, vamos voar um pouco. Oh, tem um lugar ali, uma exclamação ali. ó Bora lá. Tipo... Ele tá jogando a teia na nuvem e tá pegando na nuvem. Mas beleza. Isso daí, se eu não me engano, na versão PC também tem... Tem esse defeitozinho, né? Eita, caramba. Não morre não. Olha, olha só que interessante. Então, beleza. Tem alguma coisa aqui pra fazer. Assalto ao banco. Então, beleza. Vamos fazer esse assalto ao, ao banco aqui, ó. Tá pedindo socorro. Não sei se... É. é ele foi chavecar a mulher se ferrou, né? Acabou. Tendo que... <risos> tendo que ir... Ó, vamos upar isso daqui. Beleza. Então, tem as habilidades aqui. A gente pode desbloquear também as habilidades. GG. Ele foi chavecar a mulher, teve que acabar é, resolvendo um assalto a banco. Não sei se foi vantajoso não, hein, Homem-Aranha? Então, beleza. Bora lá. Ah, aqui é pra... Então, entendi, entendi, entendi. Então, vamos lá. Estamos chegando. Assalto a banco. Vamos ver o que se passa. Estão carregando aqui a missão. Nossa, filho. Você foi cercado, hein? Vamos dar, vamos dar o pulo aqui. Olé. Olé. Vamos bater em todo mundo. Não tem problema, não. Vamos bater neles aqui primeiro. Vamos bater em todo mundo. Ah, agora sim. Quando, quando aparecer a exclamação, você aperta aquele botão e ele dá uma esquiva já ligeira. Ó, polícia. Ali é polícia ou eles estão dando fuga? Corra para o outro banco. Então, beleza. Vamos para o outro banco. Essa cidade aqui é caótica, né? Caótica. Mas vamos lá. Depois, galera, se vocês quiserem, eu gravo gameplay do The Amazing 2. Porque os gráficos são muito mais bonitos, mano. Esse jogo aqui, como eu falei, é antiguinho, mas compensa pra caramba, mano. Porque é um clássico. Clássicos são clássicos, né, guys? Então vamos lá, ó. Tamo perto já. Sem falar as piruetas, né, que você faz no ar. Aqui, ó. Quer dar livre. uh lá, Carregando, beleza. Vamos para o próximo passo aqui. Nego pra caramba. Os caras já assaltaram o banco. Então, eita caramba, vamos deixar não, ó. Já vamos aqui, ó. Ó, deixa os policiais sozinhos, não. Vão ficar desamparados, não. Da hora do Spider-Man que ele é muito rápido, né, nas, nos movimentos. Ó, já levou não sei quantos aí, ó, nessa brincadeira. 53 e 54 hit, mano. O bicho é um Zion Bolt aí do, dos golpes. Então conseguimos aí... É, beleza. Será que é uma emboscada, meu? Eu tô desconfiado, hein? Será que é uma emboscada? Tá vindo polícia. Oxi, eu, eu salvei vocês. Vocês estavam tomando um pelé da, da quadrilha e os caras querem me prender agora. <risos> Vamos dar fuga Aí, demos fuga Beleza Tá louco, hein? Missão completa Cabeça de teia prende bandidos O que será que eles queriam? Galera, eu vou ficando por aqui na gameplay de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, deixando o um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você quiser baixar o game, é o primeiro link da descrição. Não, mas é isso, tamo junto. Valeu, falou eu. Fui!